Fala aí rapaziada desse lixo de canal chamado Vector depois da pandemia Estamos aqui para mais um vídeo, eu não tô trazendo tantos vídeos assim Porque eu tô meio cansado Mas enfim Estamos aqui para mais um vídeo, como eu falei Não, não vou gravar de... não vou gravar Sonic Speed Simulator Só quando tiver 110 inscritos Mas continuando aqui, olha Tem cada pessoa burra nessa vida Mas essa aqui se superou essa aqui eu me surpreendi Me surpreendeu na verdade ela já começa aqui O nome dela é... Olive, Oliver serta Não sei como é que fala essa porra de nome direito Cada nome, viu? Ela já começa a falar uns bagulhos Japonês, sei lá... Rainaço Que caralho é isso? Não tem, não tem ninguém com esse nome aqui, meu nobre Não tem ninguém Vai que toda pandemia que meia meia Já pensou? <risos> Bom, ela do nada começa a falar: Please, pet, I just started the game. Bom, pra começar, nesse jogo não tem como. Parabéns. Ah, tá. Foda-se. Nesse jogo, pra começar, não tem como trocar de pet. Não tem, não tem como, só, só no seu inventário, só você mesmo. Trocar só no seu pet mesmo, aqui, ó. Mas, brother, não tem como trocar pet pra uma outra pessoa, tipo, dá o seu pet pra uma outra pessoa. A, pe a pessoa já tá tão focada nos, nos, nos qual o nome? Nos pets simulator da vida, que comete essa gafe. É cada pessoa burra, viu, meu nome? É cada pessoa burra. Ah, eu tô aqui comentar o Sonic, né? Depois, vamos mandar aqui um spoiler aqui do que vai acontecer, né, nesse... No próximo vídeo, quando eu tiver 110 10 inscritos Eu vou né, mostrar todas as skins que eu tenho Todas, inclusive Pra você ver, né, como um como garoto aqui joga Mas enfim, continuando Não tem como, tipo, trocar os pets e dar pra outra pessoa Só tem como fazer assim, ó Vou fazer aqui o seguinte Eu vou aqui ah, Vou equipar esse aqui Ó, troquei. Isso aqui dá, mas só no seu próprio inventário. Aqui não tem porra nenhuma de opção de trocar para de trocar de... Make, é, dar um pet pra pessoa. E se a pessoa começa uma gafe dessas? É, tinha que ser iniciante mesmo, puta merda. Aí daí logo, de, logo de cara já comei mandando... Come é... é outra palavra, né, Vector? Eu já comecei falando Tá achando que é Pet Simulator X? Que é um tipo de jogo Não é mais 18 esse jogo Esse Pet Simulator X E aí, o cara só colocou o X ali Porque quis Porque não tem nada demais Aqui é outra fita Nesse jogo é só correr É nada mais Esse vídeo foi meio curto, né? Mas Fazer o que, é, né? Ah, e eu? pra vocês verem aqui quantos rebilhos eu tô, 46, dá pra ver? Eu acho que dá. <risos> tô tentando quebrar o recorde, mas tá difícil. Mas enfim, espero que Eu sei que esse vídeo ficou meio curto, mas né não tem o que fazer, né, meu nobre? Bom, espero que vocês tenham gostado, deixa essa merda de like... Se inscreva nessa merda de canal E compartilha pra quem você quiser, desgraça Bom, é isso Eu vou até tomar uma água, falou aí Ah, vou tomar uma água e e comer uma parte aqui do... Falando dessa merda aqui? Do cabide É isso, falou aí, tchau Opa